Fala, galera! Tudo Lelê com vocês? Cara, você vai fazer o Enem 2019? Você sabe quais são os temas de biologia que mais caíram no Enem? Por isso que a gente está aqui. É mais um Plantão Descomplica para conversar com você sobre os temas que mais caem de biologia na prova do Enem. Está preparado? Então se liga! Poxa, gente, o segundo dia de prova do Enem mata muita gente de susto, fica todo... Primeiro, já passou o primeiro dia. Já passou o primeiro dia, você tá nervoso. E segundo, encarar. Cara, 45 questões de matemática, 45 questões de ciências da natureza, no mesmo dia, é para fritar os miolos de qualquer um. Mas, ó, vou te dar uma dica. Você sabe, né, que nas 45 questões de ciências da natureza, tem ali umas 15 questões de biologia, é? E a biologia pode te salvar. Porque, historicamente, o Enem ele sempre tem uma pegada, cara, de habilidades, competências. Você não vai precisar decorar todos os intermediários do ciclo de crédito. A ideia não é essa. O Enem ele vai buscar, cara, cotidiano, cotidiano. E não é só em biologia, em todas as ciências da natureza. Então, se você para um pouco, raciocina e planeja os seus estudos, isso pode ajudar demais na hora da prova. Então agora a gente vai ver os conteúdos que mais caem no Enem em Biologia. O tema que mais cai no Enem, historicamente, é o problema ambiental. São os problemas ambientais, porque se você pensar bem, isso faz parte do nosso cotidiano. Infelizmente, em 2019, a gente já teve aí mais um grave acidente ambiental, que foi a barragem que se rompeu lá em Brumadinho. Se a gente pegar historicamente, você tem Brumadinho, Mariana, os impactos que ocorrem no rio Tietê, na Baía de Guanabara, na Lagoa da Pampulha. Então, os impactos ambientais, quer sejam globais, quer sejam nacionais, eles sempre aparecem no Enem. Então, fica sempre atento para estudar, vamos lá, o efeito estufa, né, o agravamento do efeito estufa, o buraco na camada de ozônio, a inversão térmica, a chuva ácida, como problemas atmosféricos, né, problemas que podem acontecer em relação à poluição da água, já caíram questões do Enem de magnificação trófica, o acúmulo de poluentes não biodegradáveis ao longo da cadeia alimentar e também de eutrofização. Só se liga que a eutrofização é com poluente biodegradável, né? Matéria orgânica esgoto doméstico, resto alimentar, cocô, que eu gosto tanto de falar. Então repara que matéria orgânica poluente biodegradável vai levar à eutrofização das águas e o poluente não biodegradável vai levar à magnificação trófica, Lele? O segundo tema em termos de importância são os ciclos biogeoquímicos. O que, que é isso? São ciclos dos vários elementos químicos entre as partes vivas e não vivas do planeta. Os principais são do carbono, do nitrogênio e o da água. No ciclo do carbono, guarda que a fotossíntese fixa o carbono, enquanto que a respiração vai liberar o CO2 para a atmosfera. No caso do ciclo da água, pensa né, gente? que é importante que você tenha a evapotranspiração liberando água para a atmosfera, que a precipitação pode levar a enchentes, ao aumento de doenças de veiculação hídrica, como a leptospirose, dengue, zika, chikungunya. Então tudo isso está relacionado ao ciclo da água. E o do nitrogênio mete medo em muita gente, que de fato são muitos processos, todos eles mediados pela atividade de bactérias. A fixação do nitrogênio do ar em amônia, a nitrificação que produz nitrato, as plantas que pegam esse nitrato do solo para produzir aminoácidos bases nitrogenadas, a amonificação que forma de novo amônia, e a desnitrificação que libera o nitrogênio para... Gente, tudo isso quem faz são bactérias e se liga na importância das leguminosas, plantinhas que têm bactérias associadas às raízes, que ajudam aí nesse processo de fixação de nitrogênio para a planta, Lelê. O terceiro item é citoplasma. Mas, professor Dinha, professor cai citologia no Enem? Cai? Caiu ano passado, caiu no Enem em 2018, gente. Uma questão difícil até que você tinha que saber a função de cada uma das organelas que estavam ali, pei desenhada na questão. Tem que saber que ribossomo produz proteínas, que o retículo rugoso produz proteínas para secreção e para a membrana, que o complexo golgiense é um grande empacotador né, ali da célula que armazena, empacota, secreta substâncias, que forma o acrossoma no espermatozoide, que forma os lisossomas. E qual é o papel do lisossoma? É realizar o processo de digestão intracelular. No caso, o retículo liso, minha gente, retículo liso, por que, que ele é liso? Porque ele não tem ribossomo coladinho, é? Retículo liso, guarda, ó, guarda. Retículo dos três L's, liso, três L's. Limpeza, que é desintoxicação, Leva e traz, que é o transporte de substâncias e lipídios, ele produz lipídios. Para fechar, os centríolos, eles são responsáveis por formação de cílios, flagelos e orientar a divisão celular, puxando os cromossomos para os polos da célula. E existem outras organelas menos conhecidas, como peroxissomos, que auxiliam na desintoxicação. Glioxissomos, que são só das células vegetais que se ativam ali no embrião para garantir a germinação das sementes. E por favor, nunca esqueça dela, ó. a mitocôndria. Mitocôndria que faz a respiração celular da energia para a célula e que na célula vegetal, além da mitocôndria, tem também o cloroplasto. Organela responsável pela fotossíntese, pela produção de alimento para a plantinha. Ele é... O quarto tema, que aparece muito também no Enem, é a engenharia genética. Professor Oda, qual é a diferença de genética e engenharia genética? Engenharia genética é a manipulação direta do DNA em laboratório. Essa manipulação direta do DNA em laboratório surgiu no fim do século XX com a descoberta de enzimas que permitem cortar diretamente segmentos específicos do DNA. A gente chama enzimas de restrição ou endonucleases. Graças a essas enzimas, hoje a gente consegue produzir clones, que são cópias geneticamente iguais de indivíduos, de células ou mesmo um gene. A gente consegue clonar um único gene. A gente consegue fazer um exame de DNA, que é o famoso DNA Fingerprint, Fingerprint, Fingerprint. Ou seja, é impressão digital de DNA. Sabe esses programas de televisão que você... Eu quero saber quem é o pai e se for teu, e se... teste de DNA, tipo isso. Você faz um exame de DNA, comparando o DNA do filho com o da mãe e o do pai e se liga. Se o filho tem um fragmento de DNA que a mãe não tem, obrigatoriamente esse fragmento veio do pai. Isso caiu ano passado no Enem, olha só que importante. E um último né, é, mecanismo da engenharia genética que é importante é a transgenia. Você sabe o que é um transgênico? Já vou falar, né? É um ser que recebeu, via engenharia genética, um gene de uma outra espécie no seu genoma e que expressa esse gene de uma outra espécie. Então, por exemplo, existem bactérias que têm o um gene para a produção da insulina humana. Hoje, o diabético ele usa a insulina humana produzida em bactérias. Existem plantas que possuem genes de bactérias que conferem a essas plantas cara, resistência a herbívoros. Olha que genial! Então, sempre que você faz esse tipo de modificação genética, introduzindo o gene de uma espécie em uma outra espécie, via engenharia genética, você tem ali o quê? A formação de um transgênio. E eu vou te dizer qual é o futuro, hein? O futuro é a utilização de novas enzimas descobertas, chamadas de CRISPR-Cas. E aí existe a Cas9, a Cas7, que são processos de manipulação rápida do DNA. E que, quem sabe, no futuro, podem permitir a cura de doenças, como, por exemplo, o mal de Alzheimer. E o quinto e último tema né, que a gente vai aqui comentar com vocês é a evolução. Evolução que é a transformação das espécies ao longo do tempo. A mudança na frequência gênica das espécies ao longo do tempo. O processo evolutivo ele pode ser explicado de várias formas, algumas erradas e outras mais corretas. Você sabe que, para o Lamarck, né, um dos primeiros pioneiros na defesa da evolução, cara, a evolução se dá através do uso e desuso da transmissão dos caracteres adquiridos. Não está certo, mas é como se eu usasse demais meus músculos, ficasse mais forte, até aí tudo bem. Mas o meu filho nascesse fortinho, entendeu? Uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Por Lamarck, o meio determinava a evolução. O que o Darwin mostrou foi assim: não, Lamarck, o meio não determina a evolução. O meio só seleciona variações pré-existentes. Os mais aptos sobrevivem mais, reproduzem mais, transmitindo mais as suas características às próximas gerações é a teoria da seleção natural, sobrevivência e reprodução do mais apto. E hoje a gente sabe que, além da seleção natural, existem vários fatores que agem no processo evolutivo. Fatores de origem da variabilidade genética e de perda. A origem da variabilidade se dá por mutação, que é uma alteração ao acaso do DNA, e pela recombinação, recombinação gênica, que pode ocorrer via reprodução sexuada ou via processos meióticos ali que vão gerar variação na hora de formar os gametas, como por exemplo o crossing over. E a perda da variabilidade genética se dá via seleção natural, aquela do Darwin, e também deriva a Sabe o que é deriva? É azar, é acaso. Se de repente agora cair uma bigorna na minha cabeça, isso é meio Acme, né, mas caiu uma bigorna na minha cabeça, eu poderia morrer por acaso e não por seleção natural. Quando a gente une esse avanço da biologia à teoria darwinista, a gente tem o um neodarwinismo, teoria moderna ou teoria sintética da evolução. Entendeu? É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado das dicas que eu te dei. Gostou? Curtiu? Dá o um like, então, nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal e, ó, não vai se esquecer, né? Ativa o sininho. Vou te dar mais uma última dica. É... Qual é a última dica? Na descrição você tem um material, cara, um material para baixar sobre as coisas que eu falei aqui para você. E ainda, é, você tem desconto para assinar o Descomplica e poder estudar muito, muito mais. Porque afinal de contas, não dá para adivinhar certinho tudo que cai. São 15 questões e sem dúvida, estudando aqui com a gente, você vai estar muito, mas muito mais bem preparado para o Enem 2019. Lelê, valeu galera, até mais.